H. E. L Acha que é bandido só porque fumo um a que do meu pai tu nunca esquece Se não te pegar pode fazer uma prece Olha minha pessoa tá cheio de neve Antes de me cuidar desse Já te falar até deve o papete Minas leis pra mim é quem que veste Então se achou que vamos trocar. Que bandido, sabe o que fumo back? Pergunta meu parceiro, nunca esquece. Se não te pegar, pode fazer uma prece. Olha meu peso, tá cheio de neve. Vou te me embeitar, esse creche. Se eu te falar, até fio papete. Melhor disponibilizar, que que veste. Então você chuta e põe um cesto Yo, yeah. yo. Te chamei de puta na cara, sei que tu é um bosta e tu não faz nada, quer peitar meu mano. Por causa de mim na rodada, fica ligado, te mete a porrada. Todo ciro da sua cara, tu é embri trouxe, correu pra casa. Se mete de novo, te enche de bala. Te chamei de puta na cara, se tu é um bosta e tu não fez nada. Quer peitar, meu mano? Por causa de mim na rodada, fica ligado, te mete a porrada. Todos ciro da sua cara, tu é me correu pra casa. Se mete de novo te enche de bala. H E L